O portal AgroLink está em Luiz Eduardo Magalhães, na Agrícola Schmidt. Eu estou agora com o piloto agrícola Douglas Machado e vamos falar um pouquinho da profissão e também da aplicação do defensivo agrícola na lavoura. É, no caso, a rotina de um piloto agrícola, geralmente aqui no nosso estado, isso varia muito de estado para estado por questão de época de plantio. Então, no nosso estado, que basicamente, o início se dá no final de outubro, começo de novembro e algumas é, no caso culturas como o algodão, a gente termina um pouco mais tardio as aplicações. Então geralmente vai um período aí de meados de outubro até junho, julho para finalizar no caso o período safra que a gente fala, né? Douglas, você já está na quarta safra da aviação agrícola aqui na Agrícola Schmidt. Como que é feita o volume de aplicação, a tua rotina diária? Qual é o volume permitido para fazer a aplicação em questão de clima? É, no caso, o, o que, que influencia de muito, né, basicamente, é a temperatura, umidade relativa e vento. Então, isso, tendo os três dentro do padrão é, que, que a gente segue, a gente tem condições de, de aplicar praticamente o dia todo. Mas isso é muito relativo. E a questão de volume, a gente geralmente está aqui na empresa, a gente está usando praticamente uma vazão de 18 litros, que é uma vazão mediana, né? mas porém ela está tendo muito resultado, um bom resultado. Então basicamente a gente, principalmente para é o que a gente usa padronizado daqui da empresa, né? no caso da chimite agrícola. Alguns inseticidas, para bicudo, por exemplo, a gente faz uma vazão mais baixa que no caso tem uma eficácia melhor. Douglas, as recomendações agronômicas são feitas aqui na empresa para fazer a aplicação? Positivo. Recomendação, a gente tem um, um engenheiro agrônomo responsável e é ele que faz a recomendação técnica, passa para o técnico executor e no caso a gente faz, ele passa para mim e o, no caso o técnico executor é, manipula a, a cauda que vai ser aplicada, né, com a vazão ideal, a gente já tem a programação dos lotes que, que, que serão aplicados e aí a gente faz a aplicação. Falando um pouco sobre a tua experiência como piloto agrícola. Já tinha 17 anos na profissão e há é 13 na área agrícola. Como que tu vê a tua rotina diária aqui, fazendo os voos diários, aplicações? É, esse período é um período assim, tem época que a nossa rotina de piloto acorda cedo, bem cedo, né? E, e praticamente tem dia que eu vou o dia todo, mas é esse período que eu te falei. É o, o, o período safra, né? Que é, que é esse pega e depois a gente tem uma folguinha durante na entre safra que a gente fala. E geralmente hoje está tendo também o combate a incêndio, então esse período a gente vai acaba indo para o combate também, mas é um, uma, uma, uma atividade um pouco mais tranquila. E, e aí depois volta novamente no, para a aviação agrícola, no caso para a pulverização. Né? Eu conversei com Douglas Machado, ele é piloto agrícola da Chimite Agrícola. Eu estou em Luiz Eduardo Magalhães. Aline Merladete para o Portal AgroLink.